Bom dia gente, eu tô muito triste porque a porra do meu BS cachou enquanto eu gravava, vou ter que atuar como se eu nunca tivesse feito isso antes. <SILENCIO> Bom dia. Esses dias eu estava numa call do Discord, já que agora eu estou com Discord nítido. eu estou impulsionando o meu próprio servidor. Olha aqui. que vocês dizem? E eu estava na call com o meu querido comparsa. E ele falou. Meu Deus, você sabia que o Nock veio na minha casa para avisar? Ele batendo na minha porta ou sei lá. seu me sou Que a versão 1.17 está disponível para público? Eu falei não. Ele falou, quer jogar? Eu falei, claro. Só que estamos. Estamos dentro do jogo. Inclusive eu queria já dizer obrigado a Mojang. Eu não tinha um wallpaper perfeito. Agora dá para você ver que está em 4K, eu nunca vou arranjar algo parecido com isso, nessa qualidade. Estamos aqui no aclamado e hypado também Minecraft 1.17. aqui um update né, para vocês né, trazer, então vamos lá, a figura famosa chamada Felipe né, que no caso ele foi nascido na Alemanha em 2 ele nasceu em 2, veio para minha casa a convite de Jair Jair Messias e veio me dizer que se eu quiser fazer uma análise de update da 1.17 por que que eu não poderia começar com o melhor, eu me desconcentro então vou mostrar aqui o update Vai morrer. Ah, ele consegue andar na terra, né? Aí vem esses três. Olha aqui minha farm de louco. Esse aqui é o update. Gente. Nossa, esses bichos são muito fofinhos. Então, obviamente, tem que ter com update tendo a ver com caverna, né? Então a gente tem aqui o pedregulho a droga. Então, primeiramente a gente tem o minério de cobre. Esse minério faz nada. Faz vela, eu acho. Inclusive, esse esqueci de, né? Agora existe vela. Ah, também tem esse luneta. Você pode dar zoom. Também tem um pedregulho. Ah, é, achando que tá sendo. Ah, tanto faz É basicamente isso, o update Espero que vocês tenham gostado Inclusive, isso nos leva a outro ponto Que eu queria mostrar pra vocês Mano, que tela linda, velho Tela linda, dá uma gangue, mano tela é linda. E no caso agora a gente tem os minérios novos, né? Os novas artes de minério. Inclusive, ficou meio estranho. Inclusive, esqueceram de fazer a da esmeralda, mesmo? Esqueceram. Oh, pera. Não, pera. Não, não, acho que esqueceram não. E o diamante assim. Não, na real, o diamante foi é o que menos mudou. Ah, tanto faz. É basicamente esse update. Também tem uns mob novo. Lua brilhante, né? Uma mob. A coisa mais odiada do update. Ah, deixa você aí também. Ah, e também tem agora o ferro novo. Estranho, parece um frango. Ah, as cabras aí. Eu sempre amei a cabra. Não sei o que isso era uma cabra. Não tem mais nada pra falar da atualização. A atualização é legal e tal. Então basicamente agora é que eu vou colocar ah, pra vocês assistirem, já que o vídeo tá muito curto. É uma dívida minha que eu fiz junto com meu amigo, que eu tinha falado no início do vídeo, me chamou pra jogar isso. Aproveitem. Tem como fazer tocha. Você tá morrendo. Meu Deus. Tem como fazer algum tipo de iluminação. A vela! Tem um para-raio, agora não vai cair raio aqui. Mano, você sabia Eita. que agora tem aqueles óculos... Ah. Eu vi um bagulho assim, que dá pra falar Mano, é muito da hora Tem um para-raio, mano. o que, que eu faço com esse para-raio? Mas ele para-raio, meu? Não sei, velho Não sei porque também você pegaria um para-raio É muito chato de trovejar Não chato não, é muito difícil trovejar Pô, uma espada de pedra é. Não hein, né, Cara, eu preciso de comida agora Porzinho. Também eu tô com meio coisa Meu coração? Tô, eu tenho carne podre ah, Ei, não. tô tomando copinha Ah, elas não cura ela elas não... A sopa nesse daqui A ela cura Ela só aumenta ah, É um né, plugin que, que, é que é os caras do HGU minerou é mais estranho, oh. É um cara, tá bom, vai lá Não tem nada a ver com isso eu me ajuda, tem uns esqueletos aqui Não tem, escuta O um Enderman tá indo putar, se oh, nossa, mano Cobre para esse frango com um fungo Veneno. Não, com um fungo mesmo Cachorro, que vocês os Eu peguei um cachorro Pega o cachorro Pega o cachorro Vem cá, cachorro Pode fugir Tem carne podre? É pra, pra multiplicar Ovelha, você vai ser um sacrifício Não, direto, não senta ele agora não Só Deixa eu dar comida os dois reproduzir. Solta ele oh. Meu Deus, vou morrer Dentro do seu cachorro Ai, mano, tu me bateu, tem um outro. <risos> no vídeo do Dream, rapaziada. Você não vai fugir, você não vai fugir. Eu, senão, cê... eu, vou, eu vou pôr fogo nessa porra. Tá tamanho dos um infernos, tu matou meu cachorro só por. Porque... Caralho, deixa aqui. olha o tamanho dessa ravina. Quer ver Dói. primeiro lugar, porque porque você teria aquele cachorro? Ah. Que? Ele tá matando, não, só. mas não precisa Imagina um exército daquilo Vai prender o Enderman, é sério? Não Vai prender o Enderman, ele transporta o cabelo não, não, não, calma, calma Mano, que bicho estranho Não, não matou meu pet, não, não Vamos dar um passe ali nada. Ele tá puto comigo, mano Vamos dar um passe na Minecraft 1.17 O Enderman na água O que é aquilo? Vou dar TP aí Não, você vai ver com eu Eu não tenho mim tomar dar TP Ah tá, não é como se você tivesse controle do servidor inteiro